Pessoal, só um update rápido em relação ao Bitcoin. Eu fechei a minha posição de short, o Bitcoin está mostrando bastante força e segurando na região de suporte que eu comentei no vídeo mais cedo. tá? Se você não viu o vídeo mais cedo, eu vou deixar o link aqui em cima, mas eu vou passar para vocês aqui nos ponto, pontos mais importantes e por que, que eu tô aqui agora buscando operações de compra e já tô comprado aqui agora, tá? É, comprando uns pouquinhos, vou mostrar para vocês aqui a minha estratégia aqui no curto prazo. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aí, não esqueça de deixar o like, né? Conforme eu falei para vocês, qualquer update importante eu voltaria aí, né, galera? Então é o seguinte, ó, é, no, no 4 horas, galera, a gente acabou, então, fechando todos os candles aqui de 4 horas acima da região dos 21.500 dólares, conforme eu falei para vocês no vídeo anterior, tá bom? E no diário, galera, no diário aqui para o Bitcoin, a gente está, é, nesse momento... Querendo fechar o diário acima da região dos 21.500, pessoal. Faltam praticamente duas horas e meia, tá? Então, isso está me deixando bem bullish com o Bitcoin, tá, galera? E, e de quebra a gente tem o mercado aí, né? O sentimento todo extremamente. Uh, todo, mundo, todo mundo acreditando em queda para o Bitcoin, tá, galera? Tá todo mundo vendo queda, queda, queda, é normal, tá? Mas então, quando o pessoal tá acreditando que vai ter mais queda, tome cuidado aí, ó. Long short ratio. Aqui caindo, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui o indicador para ficar mais claro. Então, a gente tem um long short ratio aqui caindo, ó, com o OpenTrace subindo, tá, pessoal? Então, isso aqui continua esse cenário aí, né? E apesar de a gente ter bastante compra-mercado, liquidação de shorts, eu acho que o Bitcoin pode dar uma surpreendida aí, tá? Quando ninguém tá esperando. Ah, e para mim, pessoal, aqui nesse momento eu tô realmente. Nesse cenário que agora, o Bitcoin está aqui na hora dos 22 mil dólares, hein? 22 mil dólares nesse momento aqui agora. Então, hum, parece que o Bitcoin vai fechar o dia acima dos 21.500. Se isso acontecer, galera, a gente está formando aqui um fundo duplo, tá? é Um fundo duplo aqui para o Bitcoin. Então, tome cuidado aí com, esse, com isso aí, tá? Principalmente os, os, os, os ursos aí, tome cuidado com isso aqui. É, porque realmente, esse fundo duplo aqui tomar forma, galera, deixa eu mostrar para vocês que em quatro horas a gente pode buscar realmente... Esse alvo aqui, ó. vamos olhar o alvo desse fundo duplo. Ah, dá uma olhadinha aqui, seria esse alvo aqui, tá, pessoal? Então não, não, não, não, não ah, duvide no Bitcoin, não, tá? A gente pode realmente acabar buscando essa região aqui dos 24.600 dólares, pelo menos aí, tá? Que seria a região de 50% de Fibonacci, tá, pessoal? Aqui, ó, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, tá bom? É, pode parecer incrível, né? Mas Bitcoin pode surpreender, tá? Fiquem de olho aí. É, eu já tô comprado aqui nessa, na, nessas regiões aqui, pessoal. Compras pequenas, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui agora no curto prazo, um gráfico de uma hora. Então, compras aqui dentro desse triângulozinho. É, na verdade, eu já comprei aqui até a região dos, dos 21.600 que fui comprando, tá? Nesses suportes aqui. E, e tô com ordens mais ordens posicionadas abaixo aqui também, tá, pessoal? Daí o stop eu tô valendo de botar aqui mesmo nessa região aqui dos 20.500 que a gente tem suportes aqui, né? É, aqui 21.500 mais ou menos, se a gente perder essas, essas regiões aqui, ó, taxa tá? começa a ficar um pouquinho complicado, a gente pode ver sim mais correção para o Bitcoin, tá? Então, basicamente isso, meu, o trade que eu estou aqui agora interessado nesse momento, devido ao fechamento do dia aí, é realmente buscar essas compras nessas regiões aqui, até a região dos 21.500 dólares, tá? Com o stop é abaixo dos 20.500 e buscando essas regiões aqui de Fibonacci pessoal tá é, pode parecer incrível a gente tem esse canal de esse canalzinho de alta aqui de baixa né mas o Bitcoin pode dar uma beliscada aqui né antes de uh, qualquer coisa tá bom e vai ser interessante eu tô buscando além de fazer essa, essa compra aqui se o Bitcoin pegar essas regiões aqui eu vou estar interessado sim e entrar em short nesses níveis aqui tá galera então vamos ver vamos ver aqui quando isso acontecer eu vou botar alguns alarmes aqui para eu poder ficar de olho Uh, avisarei vocês aí também no Telegram, então participem do Telegram, uh, beleza? Uh, por que que eu tô bullish então, pessoal? Tem os fechamentos dos candles aí de 4 horas de diário. Também aqui, ó, DXY, pessoal, DXY aqui, a gente tem divergências aqui, tanto no diário, semanal, é, diário não tem, na verdade, eu aqui, o diário tem uma divergência, não, diário não, diário não tem uma divergência tão uh, clara aí, tá, pessoal? Pouca divergência no diário, é... Do 4 horas a gente tem divergência, 15 minutos, tá? E a sp 500 aqui agora. Uh, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. 4 horas temos aqui, então, uma divergência, tá? Topo, topo ascendente com, com do, do preço aqui com uh, o RSI com topos descendentes. A sp 500 está querendo buscar aqui, tá parecendo que derromper essa região aí, tá? A gente vai ter que esperar segunda uh, domingo, para ver o que vai acontecer. Tá bom, deixa eu até ver se não tem algum gap aqui para a sp 500 Temos uns gaps acima aqui, ó, galera. Tem gap acima aqui para a sp 500. Tá, então vamos ver, tá? aparecendo que esses pequenos. Deixa eu até puxar essa ferramenta de GAP aqui, os indicadores. Ó, temos GAP acima, parecendo que esses pequenos está querendo romper aí, tá? E com essas divergências do DXY, a gente pode ter um respiro aí para o mercado, tá bom, nesses próximos dias. Daí lá no dia 13, semana que vem, aí dia 13, vai ser na quarta-feira, a gente vai ter o pronunciamento do Fed, tá? Vamos ver o que eles vão falar, obviamente, mas acho que fim de semana pode, podemos ter aí uma. uma... Pelo menos aí buscar a liquidação aí do, dos ursos aí que estão apostando contra o mercado, contra, né, estão tão com a maioria que está shortando o mercado nesse momento, tá bom? Então, eu realmente aqui agora estou interessado em buscar a ordem de compra, apesar de estar tá numa região aí já de resistência para o Bitcoin, tá? E a Bitcoin pode sim buscar nesse final de semana a região aí dos 24.600 aí, vamos ver, tá? Vamos, vamos dar uma olhada. Tá bom, galera? Esse, esse é o projeto para vocês, que eu queria fazer. É, realmente o fechamento do dia está interessante, Tá? Então acompanhe a região dos 20.500 quem não assistiu o vídeo anterior aí de hoje, link aqui em cima de novo, tá? se eu puder deixar, e qualquer update vou estar tá no Telegram avisando vocês, beleza galera? Então é isso, deixa o like para apoiar e a gente se vê qualquer novidade. Abraço!